mas eu vou fazer algumas, algumas apresentações uh, sumárias do, dos objetivos do PLP, um pouco histórico, uh, e se houver interesse específico depois nós poderíamos entrar em mais detalhe. mas a ideia não é me estender uh, muito longamente, e depois eu acho mais um, um diálogo para ver uh, os, os, os aspectos, os assuntos de interesse específico dos senhores e dos senhoras a CPLP tem uma das suas origens, uma reunião que o presidente Sarney organizou com chefes de Estado lusófonos, em 1989, em São Luís do Maranhão, e na ocasião se decidiu criar o Instituto da Língua Portuguesa, que tem hoje sede em Cabo Verde. Então se identifica uh, como uma das origens uh, políticas essa iniciativa brasileira, evidentemente, do então presidente Sarney. Uh, posteriormente, um dos grandes agentes do uh, processo de negociação da criação da Cplp foi o, o embaixador José Aparecido de Oliveira, que era então embaixador em Portugal, que, uh, com muito apoio do... Então, o presidente Itamar Franco uh, uh, fez uma série de viagens ao continente africano e conseguiu uh, o apoio de todos. E, uh, então, em 1996, uh, se realizou uma cúpula em Lisboa, ocasião que foi criada formalmente a CPLP. Posteriormente, com a independência de Timor-Leste, em 2000, a o país teve, por razões óbvias, a sua seu ingresso aprovado e, mais recentemente, a Guiné Equatorial, que era um Estado associado, passou formalmente, na Cúpula de Brasília, a ser parte da Cplp. Então, esse é um pouco histórico, muito sumário e a criação, da criação e seus Estados-membros. A Cplp tem três objetivos básicos, fundamentais, que eh, guiam as suas ações e a participação dos Estados. O primeiro eh, é a promoção, a divulgação da língua portuguesa, eu acho que é um objetivo óbvio, sendo todos os países lusófonos, e são cerca de 80, 268 milhões de pessoas que falam eh, eh, português. Então, é desnecessário ressaltar a, a importância uh, da língua portuguesa uh, no cenário atual, uh, seja na área cultural, seja na área política, seja na sua ampla diversidade geográfica. Uh, estão presentes no continente asiático, com o Timor-Leste, continente africano, uh, na Europa e uh, na América do Sul. Com países é, que são uh, muito diversos, uh, com histórias e, e, e situação geográfica muito diferentes, mas uh, tem o laço comum da língua portuguesa e isso faz com que alguns assuntos, alguns interesses uh, uh, diplomáticos e políticos uh, possam ser coordenados. E o exemplo mais claro é a uh, uh, o apoio uh, recíproco em candidaturas internacionais, por exemplo. Eu gostaria de lembrar que uh, a Cplp foi a primeira organização internacional que manifestou apoio à candidatura do atual uh, diretor-geral da FAO, José Graziano, e também do atual uh, uh, diretor-geral da, da OMC, uh, embaixador Roberto Azevedo. Uh, também... Uh, se discutem eh, nas eh, reuniões ministeriais e de cúpula as questões internas dos países que têm reflexo internacional. Quando há alguma dificuldade política interna, há um debate e sempre com o objetivo de eh, procurar eh, a maior coordenação em apoio para a solução dessa, dessa crise. E o terceiro eh, objetivo fundamental é a cooperação em busca do, do desenvolvimento uh, para os países. Então, uh, nesse contexto, há uma série de programas uh, de cooperação que uh, são uh, implementados com base num fundo de um fundo uh, especial com recursos uh, doados pelos pelos países membros e também uh, são eh, elaborados vários projetos bilaterais, mas no contexto da, uh, da Cplp. Uh, isso em relação aos três objetivos básicos. Deve ser do conhecimento dos senhores que se realizou em, em 31 de, de outubro e 1 de novembro de 2016, a Cúpula de Brasília, com participação de todos os estados. Na ocasião, foram aprovadas uma série de resoluções, que são praxe, resoluções sobre temas específicos em muitas áreas. Se for de interesse, nós poderíamos passar a lista, fazer uma lista imensa, eu diria que são cerca de 30 a 40 resoluções sobre temas muito específicos desde uh, uh, questões de gênero, cooperação técnica, cultura, uh, desenvolvimento sustentável, então, meio ambiente. Bom, uh, também é, é importante ressaltar, antes de entrar na cúpula de Cabo Verde especificamente, que é o, o tema que mais nos interessa, que uh, existem duas modalidades uh, uh, de participação de outros países na CPLP, são os estados associados, e já existem uh, 11 estados associados, e na próxima cúpula de Cabo Verde, mais nove deverão ser aprovados, e uh, Peru uh, apresentou um pouco tarde a sua candidatura, mas terá uma menção positiva e será, uh, muito provavelmente, na cúpula seguinte também aprovado Isso uh, é uma demonstração clara e, e, e precisa da importância da Cplp, que hoje uh, é um é, um, é um, uma variável uh, curiosa, há mais estados associados do que estados-membros, é? uh, uh, bem mais, e é uma tendência crescente. E a ideia é que esses estados uh, associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos na, nas reuniões ministeriais e, na, e nas cúpulas, uh, também desenvolvam algum projeto de cooperação e o que tem sido basicamente uh, discutido são uh, projetos de promoção da língua portuguesa ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas, como telemedicina, por exemplo. Também, uh, uh, a outra modalidade são os observadores consultivos. Aí são uh, organizações internacionais ou uh, confederações ou uh, instituições profissionais que tenham alguma vinculação, alguma relação com a língua portuguesa e com os temas tratados na CPLP. Há uma, um grande número de instituições e, na próxima cúpula de Cabo Verde, a Organização Ibero-Americana de Educação, Ciência e Cultura também terá a, o seu status a, aprovado. Obrigado. É. A cúpula de Cabo Verde, que é a próxima cúpula, é, é, toda a cúpula é, é que se realizará entre 17 e 18 de julho próximo. Toda a cúpula é precedida de uma reunião ministerial. A cúpula se realiza a cada dois anos, a reunião ministerial se realiza a cada ano. E, além disso, há uma, uma série de reuniões do Comitê de, de Concertação Político que é uh, uh, no âmbito dos representantes uh, dos países uh, que estão em Lisboa. O Brasil uh, abriu a, a sua representação especial em 2006, em, em Lisboa. Nós temos um embaixador que se ocupa exclusivamente do Cplp, que hoje é o embaixador Gonçalo Mourão. O Brasil uh, tem embaixadas em todos os países uh, da Cplp, e eh, todos os países, com exceção de São Tomé, têm embaixada em Brasília. Então, eh, passando à cúpula especificamente, haverá uma reunião ministerial no dia 16 de julho, em que o ministro Luiz Nunes Ferreira eh, estará presente, e depois, no dia 17, eh, haverá a cúpula, pelo que estamos informados, todos os presidentes, com exceção do presidente de Timor-Leste, deverão participar. Portugal uh, deverá enviar, uh, além do presidente, o, o, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. O, a razão da ausência do presidente uh, timorense é que há uma certa discussão uh, no parlamento sobre a formação do novo governo, e o parlamento não autorizou a ausência do presidente antes da definição do governo. Então, ele que iria a Cabo Verde faria uma visita bilateral a Portugal, não recebeu autorização do Parlamento, portanto, não pode participar. A cúpula vai marcar a passagem da presidência brasileira para Cabo Verde. O tema da nossa presidência, e não é nenhum autoelogio, acho que foi muito bem escolhido, que foi a Cplp e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Com isso, nós uh, conseguimos um tema uh, suficientemente amplo para uh, ter interesse de todos os países, ter consequências concretas uh, uh, no avanço da, da nossa proposta. Nós conseguimos definir pontos focais para implementação da Agenda e, evidentemente, que os países têm níveis é, de exposição de interesse é, diferentes para a Agenda 2030. Mas, é, é, dentro da diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões é, técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um, um excelente resultado é, nesse período para a nossa presidência. Tudo isso será objeto de um de um relatório que o ministro Aloysio Nunes Ferreira apresentará em detalhe na comissão ministerial e depois, uh, resumidamente, o presidente Temer apresentará aos seus pares na, na reunião do dia 17. Uh, também se realizará uh, previamente a cúpula, é sempre um processo uh, crescente de, de nível de representação, começa com uma reunião de pontos focais de cooperação, uh, depois a reunião uh, do, do Conselho de concertação Política, do, perdão, do Comitê de Concentração Política, e depois a ministerial seguida da cúpula. Da no caso de Cabo Verde, também ocorrerá uma reunião da CPLP para igualdade de gênero e também uma reunião ordinária do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, no dia 16. Eu tenho aqui a relação das uh, 13, 13 reuniões uh, uh, ministeriais, se houver algum interesse específico, nós poderíamos copiar e passar. Uh, bom, acho que é como, uh, como introdução do tema, era isso que eu queria dizer, evidentemente, estou à disposição para alguma pergunta, algum interesse específico, caso eu possa responder O microfone? Não. Alô? Alô? Agora sim. Embaixador Eduardo Davi da agência F. O senhor falou que nove países vão, ser, vão entrar agora como sim. observadores. E tem a relação dos países? Por tem, favor. Posso ler? Se me der um tempinho para encontrar aqui a relação. Sim. Eu vou, eu vou ler os atuais e depois lerei os novos, que eu acho que é importante ter o quadro completo. Os atuais são Japão, Namíbia, Turquia, República Tcheca, República Eslováquia, Hungria, Uruguai, Maurício, Senegal e Geórgia. E os, os novos uh, uh, serão, por ordem alfabética, Andorra, Argentina, Chile, Costa do Marfim, França... Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Sérvia. E, conforme mencionei na minha apresentação, haverá uma menção especial, porque o Peru uh, uh, apresentou tardiamente o seu uh, pedido e fica para a próxima, já haverá uma menção especial e uma sinalização positiva em relação ao Peru. E, além disso, uh, também será, uh, repetindo, aprovado o status para a organização de estados ibero-americanos de educação, cultura, ciência e cultura. O embaixador, Flávia, da TV Globo. Eu só queria perguntar para o senhor mais detalhes sobre a cúpula, a agenda dos presidentes, o que está previsto desse roteiro deles de compromissos no dia 17? né Bom, os, os, a agenda do presidente ainda não está fechada. Quer dizer, tem a participação, a programação, sim, que se inicia, conforme eu disse, com uma reunião uh, uh, de apresentação do nosso relatório, em que o presidente faz uma apresentação sumária, já que o relatório será terá sido, na véspera, apresentado em detalhe pelo ministro Luiz Nunes Ferreira. Uh, uh, passa a presidência para Cabo Verde, que assume o comando dos trabalhos, como nós fizemos aqui em Brasília. E, no dia seguinte, uh, haverá uma reunião plenária pela manhã, em que os países se manifestarão sobre temas de seu interesse. Ah, eu não mencionei o, o, o tema escolhido pela presidência cabo-verdiana é as pessoas, as culturas, as, perdão, as pessoas, a cultura e os mares. O Cabo Verde é um país, é um arquipélago, né? evidentemente tem uma exposição muito grande com o mar, uma relação vital com o mar, e... Então, propôs esse tema, que eu acho também um tema feliz suficientemente amplo para ter uh, uh, uma boa uh, cooperação uh, nos mais diversos níveis com, com os países-membros. Uh, então, as, os chefes de Estado e governo poderão, uh, nessa reunião plenária que é mais estendida, uh, uh, fazer apresentações sobre aspectos que lhes uh, forem mais importantes e interessantes. Seguirá de um almoço, depois haverá uma nova reunião de coordenação uh, uh, e uh, seguida de uma conferência de imprensa, e antes da conferência de imprensa, perdão, a foto de família. Então, mais ou menos o mesmo formato que houve aqui. Agora eu queria <coughs> ressaltar que sempre é ocasião para reuniões bilaterais uh, uh, nessas cúpulas, e algumas são uh, uh, pedidas com antecedência, mas a imensa maioria ocorre uh, durante uh, o próprio evento. Então, quando eu mencionei que a agenda do presidente ainda não está definida, porque é provavelmente haverá algumas reuniões bilaterais e que nós uh, não temos uh, informação ainda. Embaixador, é, eu gostaria de perguntar, a respeito, já que cultura é um dos temas agora para Cabo Verde, Sim. né? É a respeito um pouco específico do programa de audiovisual, falando um pouco dessa importância da divulgação tanto de produções aqui no Brasil, quanto de produções brasileiras nas TVs públicas de lá, e se existem outras ações aí previstas para os próximos anos nessa específica de cultura e de audiovisual. Bom, a, a cultura foi mencionado, é um dos temas muito importantes e, e, e, e já tem um largo uh, cabedal de, de experiências trocadas e de projetos de cooperação nessa área. Eu fui diretor da Agência Brasileira de Cooperação antes, e eu sei que há uma série de projetos, eu não tenho a relação aqui, mas é muito fácil uh, conseguir, se for interesse específico à, à IGE, nós mesmos poderíamos ajudar uh, a uma uh, informação específica. Na área de audiovisual também há uh, interesse, é uma área que uh, uh, que há uma rica experiência de todos e felizmente todos os países maior ou menor nível têm uma uma uma produção importante tem havido algumas iniciativas uh, fora da CPLP mas organizadas por embaixadas nossas no âmbito de, da nossa presidência eu ontem mesmo li um telegrama que relata a uh, um, um evento uh, em, em Genebra. Há uma série de iniciativas que as nossas embaixadas fazem, e, além disso, uh, eu não mencionei também, os embaixadores têm reuniões sistemáticas com seus pares da Cplp para discutirem uh, não só uh, interesses uh, políticos, mas algumas iniciativas de divulgação da nossa cultura e, entre elas, o cinema. Eu também sei que, uh, muito provavelmente, a EBC... Assinará com a CPLP um, um memorando de cooperação para uh, uh, troca de programas uh, uh, de televisão e, claro, uh, poderão ser uh, incluídos uh, filmes e, e documentários brasileiros. O embaixador é fábio Sim. do valor econômico? Sim queria saber do ponto de vista é, comercial e econômico né, o que, que pode ser discutido é, nessa próxima cúpula né o que se pode sair algum acordo o que está sendo discutido entre os países né, o que está na agenda dos países e depois se o senhor puder também comentar um pouquinho sobre Cabo Verde né o que, que o que está na, na agenda aí da relação do Brasil com Cabo Verde e um pouquinho sobre o país aí que o senhor que dessa área só recapitulando não existe uma cooperação, uma vertente econômica, comercial ou empresarial na CPLP. Então, não são temas que normalmente são tratados institucionalmente, seja pelo comitê, seja pelos ministros, pelos presidentes. A, a, a CPLP tem três objetivos básicos que eu mencionei: quer dizer, promoção e divulgação da língua portuguesa, cooperação para o desenvolvimento e coordenação político-diplomática. Então. Claro que uh, interesses econômicos comerciais podem ser uh, uh, vinculados ou tratados no âmbito da uh, cooperação para o desenvolvimento ou mesmo na, na coordenação política diplomática. Agora, não é uma, não tem sido uma tradição, não, não é um foro que se tratem uh, desses temas, que esses temas sejam tratados. Uh, uh, nós uh, estamos... Uh, finalizando um, a participação de Angola e de Cabo Verde no programa Mais Alimentos Internacional. Mas isso é uma uh, vertente bilateral. Muito provavelmente, uh, do ponto de vista brasileiro, já terminamos todos os trâmites. Se Cabo Verde e Angola reagirem a tempo, serão assinados dois memorandos uh, uh, nessa área, estendendo créditos uh, uh, do Brasil para... Uh, exportação de máquinas e implementos agrícolas uh, no âmbito do Programa Mais Elementos Internacional, que tem o objetivo de ajudar na formulação de, de políticas no âmbito da agricultura familiar e uh, exportar uh, uh, máquinas e implementos agrícolas brasileiros uh, com uh, recursos uh, autorizados pela, pela CAMEX. Então... Repetindo, não haverá um debate, não haverá grandes temas uh, uh, econômicos no plenário, eventualmente em termos bilaterais, sim. Cabo Verde uh, é um país com uma estabilidade política uh, uh, elogiável. Uh, desde sua independência, manteve uma tradição de democrática, com, com, com uh, uh, eleições contínuas, uh, uh, com transição uh, de poder entre... Entre partidos diferentes, muito elogiável. É um país é, com é, uma tradição é, de educação também muito grande. Só recordando, Portugal utilizava cabo Verdeanos no seu é, é, quadro administrativo na época das colônias na África. Então, Porto, é, é, houve um investimento em educação em Cabo Verde diferente dos demais países africanos por Portugal. Isso uh, reflete até hoje a excelência e a qualidade dos quadros da administração cabo-verdiana. Por outro lado, Cabo Verde é um arquipélago com poucos recursos naturais. Então, uh, faz com que eles procurem concentrar a sua uh, um, economia em serviços. É? Serviços já é tradicional. Eu me lembro, era, eu tinha uh, sete anos, a primeira vez que eu fui a Portugal, fiz uma escala na Ilha do Sal. Naquela época, os aviões faziam uh, Rio de Janeiro, Recife, terra do embaixador Tarcísio, uh, uh, uh, Ilha do Sal e só Lisboa. Então, já era um aeroporto importante e é um, um é um centro uh, uh, relevante de aviação uh, comercial. Uh, eles apostam no turismo também, eu acho que com, com crescente resultados, uh, e pesca, basicamente, as as uh, os recursos da economia caboverdiana, há uma série de comunidades caboverdianas eh, no exterior que remete recursos também eh, para Cabo Verde e é uma fonte eh, importante para o, a para o, o, o economia caboverdiana e o PIB caboverdiano. É agenda só positiva. Nós temos uma cooperação política-diplomática excelente. Cabo Verde sistematicamente tem apoiado as nossas candidaturas. Nós temos um diálogo frequente, aberto com Cabo Verde, com Cabo Verde troca de, de, de, de visitas. Cabo Verde, por estar nessa posição estratégica que eu mencionei, é um local de fácil acesso para as nossa autoridade, então, às vezes.. É, é, é, as autoridades ministeriais de várias áreas, para o Cabo Verde, uh, a caminho da, da da Europa, por exemplo, ou da África, e aproveito o um momento para a discussão uh, de temas uh, da agenda presente. Uh, agora, Cabo Verde tem uma economia uh, de dimensões limitadas, então, certamente, não será um cliente muito relevante para as nossas exportações, Isso, uh, mas, repito, é um país uh, com uma tradição democrática elogiável, um país com grande estabilidade, um país com, com, com uh, população de grande nível educacional uh, uh, e que uh, tem uma boa tradição já de atuação internacional. Sim. Né, os Sim. países associados, se eles vão. Quem são os representantes deles? Isso tem alguma expectativa de, se são ministros? Não. Não há uma, uma uh, lógica uh, de que os ministros uh, necessariamente tenham que ir à culpa. Alguns países mandam. Uh, uh, a República Eslovaca mandou um vice- ministro de uh, Relações Exteriores, ou seja, o secretário-geral deles, uh, para participação em, na cúpula em, em Brasília, quando foi aprovada a, a, a candidatura uh, deles. Eu não tenho o nível de detalhe uh, dos uh, representantes desse país e não necessariamente tem que estar presente o um representante para ser uh, uh, aprovado o status de uh, uh, Estado associado. Então, é uma candidatura... Agora, sim, é importante o, o, o, o segmento disso. Conforme eu mencionei, a expectativa é que esse país, em coordenação com o, secretário, com o secretariado da, da Cplp, organize programas de cooperação com vistas à promoção da língua portuguesa e, eventualmente, alguns programas de cooperação técnica. E como é um algo novo também eh, em termos de dimensão o próprio secretariado eh, em coordenação com os nossos representantes está procurando definir eh, áreas específicas para que eh, nós consigamos concentrar a cooperação, porque são muitos países né, então a ideia é ter alguma coordenação, porque senão será difícil eh, eh, garantir a participação de todos e eh, repetindo então Teremos, por ordem alfabética, Andorra, Argentina, Chile, Costa do Marfim, França, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Sérvia. Só uh, também mencionando algo importante, a secretária executiva tem participado também dos foros da Francofonia, que, conforme sabe, é o foro de promoção e divulgação da, da cultura e da língua francesa, também das reuniões da Commonwealth, e há uma ideia de haver alguma cooperação entre essas duas, uh, uh, esses dois foros, com a Cplp para divulgação da língua portuguesa, para intercâmbio de experiência para, uh, uh, nas áreas de cultura, de educação e de promoção de, das línguas. Bom dia, embaixador. Bom dia. Galton ser repórter do SBT. Existe alguma previsão de encontro do presidente Temer com o presidente de Portugal e o que poderia ser tratado nesse possível encontro? É, conforme eu mencionei, é, esse tipo de encontro normalmente se define é, na véspera ou no próprio dia. Então, é, é, nós não temos essa informação em relação a Portugal, é, não tem. O único é, encontro confirmado, por enquanto, é o encontro com o presidente de Cabo Verde. Mas eu tenho quase certeza... Da mesma maneira que o presidente uh, uh, uh, Temer recebeu todos os, os chefes de delegação uh, presentes em Brasília, na ocasião uh, vieram uh, o presidente de Timor-Leste, o presidente de Cabo Verde, o presidente de Santo Tomé e Príncipe, o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, uh, muito provavelmente ele se encontrará com todos os, os chefes de delegação presentes. Uh, uh, em encontros bilaterais e, certamente, nas várias ocasiões sociais e no próprio hotel. Uh, uh, a Ilha do Sal não tem uh, uma extensão muito grande, tem dois resorts, basicamente, tem uma cidade também, chamada Santa Maria, e, uh, além do aeroporto. Então, certamente, haverá um bom número de ocasiões em que os chefes de Estado uh, poderão conversar, seja bilateralmente ou em um grupo um pouco maior. Bom, se houver algum interesse específico, por meio do, do conselheiro uh, Felipe ou do próprio embaixador, uh, possam caminhar. Eu uh, devo partir amanhã com, com o ministro, uh, mas uh, haverá alguém no Departamento da África para dar seguimento aos assuntos, a, eventuais dúvidas e, e, e questões específicas. O ministro, é, em princípio, deveria ir a Bruxelas é, é, logo depois da reunião ministerial. Não sei se está confirmado ainda a, oficialmente, 100%, mas, pelo que eu entendo, o ministro... É, na expectativa dessa reunião com a União Europeia, com os demais uh, chanceleres. E o, presidente depois, o presidente chegará lá no dia 17, que é o dia da, da cúpula. A cúpula inici se inicia às 5 da tarde. Do dia, do dia 17. O presidente deverá chegar no início da tarde do dia 17. E aquela gente se pela manhã, seja, é no dia 18. Muito bem. Obrigado, então. Bom dia.